E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amigo. Olá, amigo. Muita instabilidade no final de semana. Tem áreas de chuva, condições atmosféricas ainda favoráveis, com o clima abafado e umidade relativa do ar elevada. Chuvas e trovoadas temporais. Está virando até loteria para saber onde vai chover mais. Ontem foi na Zona Leste de São Paulo. Problemaço. Anteontem na zona sul, chuvas isoladas durante o fim de semana tem períodos de melhoria, mas as tardes todas elas com chuvas e elas poderão acontecer também pela manhã, portanto é um fim de semana que infelizmente vai ser de chuva e muita chuva pode acontecer a qualquer momento com maior intensidade entre tarde, noite e madrugada. Chuvas que também vão se intensificar ao longo do litoral, entre sábado e principalmente de domingo para frente. Situação de instabilidade, portanto, temperaturas elevadas, clima abafado. Grande abraço! O